Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim, meu nome é Daniel Garnett. estamos aqui para mais um, eu chamei aí de cortes de aprendizado, eu não lembro, eu fiz um vídeo chamado, um, um teste para uma série nova chamado cortes de aprendizado ou Corte de aprendizagem, eu não lembro bem, em que eu assistia um trecho de alguma entrevista de algum rapper no podcast. Não necessariamente, mas é o que mais tem de material podcast. E aí eu dava uma opinião, um parecer, uma dica, um, um insight em cima daquilo. Porque o que acontece? Eu vejo quase todas as entrevistas de rappers e não rappers também. E fico ali caçando insights, coisas que têm a ver com o trabalho do consultor de Rima ou do Daniel Garnett quanto rapper é para jornal do MC só que eu não, não fico dividindo os insights né e daí eu pensei que essa seria uma boa oportunidade de eu dividir insights voltados ao rap daquilo que eu tô assistindo e aí pessoal olha só que louco eu tinha feito um combinado que é o seguinte se tivesse 20 comentários no último insight que eu dei que foi em cima de uma, uma entrevista bem legal é, eu faria o segundo e bateu 22 comentários, né? Muito obrigado, né? Demorei um pouco, mas eu vim aqui. Então, é o seguinte, se bater como como bateu 22 últimos, então se bater 22 comentários de novo, eu faço terceiro, né? Eu tenho esses insights o tempo todo e se você acha que isso tem valor, cada vez que for batendo, eu vou mostrando mais dos meus insights com várias entrevistas. Só que hoje eu já resolvi quebrar tudo no seguinte sentido, né? Eu ia analisar entrevistas, trechos de entrevistas com rappers, até chegar uma hora que eu não tivesse mais o que inventar e que eu começaria a buscar outros trechos de trabalhos para vincular, para falar sobre rap, por não ter mais entrevistas com rappers. Só que o que acontece? Esse é o segundo, e no segundo eu já achei um conteúdo que não é uma entrevista, que é sobre musculação na verdade e que eu falei caramba cara isso mostra muito sobre o trabalho ah, do rapper né então olha só eu tava assistindo o conteúdo desse cara aqui ó Paulo Muse é... esse cara aqui ele é médico ortopedista e fisiculturista né e ele quando ele está fazendo o cardio dele na bike lá, ele responde uma pergunta no Instagram. No caso, ele está respondendo essa aqui, né? Carga versus repetições, né? É... E aí, ele estava dando um exemplo de que... Alguma coisa relativa à adaptabilidade do músculo no treino, é igual a gente na escola, por exemplo. A gente passa a vida toda na escola estudando... Português, matemática, é, geografia, né, é, in, in, entre outras disciplinas. E quando a gente chega na faculdade, o professor manda a gente se virar, manda a gente produzir conhecimento, não só ficar absorvendo conhecimento, que é o que acontece na escola. E aí isso quebra a nossa homeostase, quebra a nossa zona de conforto. Né? E aí você tem uma evolução justamente por ter que exercitar fora da zona de conforto, né? Pra quem não sabe, eu, minha formação original e primeira é em educação física, então eu, eu gosto de atividade física, eu busco treinar os músculos, eu busco treinar o, é, o meu cardio, eu gosto de jogos, eu gosto de jogar basquete, então às vezes eu, eu vejo o que, que a galera tá falando, principalmente quando eu estou em fase de voltar a treinar, assim, né? É. E aí, o que, que me chamou a atenção nessa entrevista, nessa entrevista que você vai ver que não tem nada a ver com qualquer coisa que talvez você possa ter pensado. Quando ele vai falar do ritmo na escola, português, matemática, geografia... Só um minuto. Ele diz que o que faz a gente... Ele diz que o que faz a gente ficar acostumado com a rotina escolar e tal, é o nosso ritmo de estudo. E que qualquer coisa que a gente queira melhorar, você tem que ter um ritmo de treino, um ritmo de estudo, um ritmo de trabalho. né? E aí, para falar de ritmo, ele faz o compasso, cara. Sem, sem Acho que ele não estava pensando nisso, mas ele faz português, matemática, geografia, história, português, matemática, geografia, história, alguma coisa assim. E cara, quando ele faz o ritmo ele faz o ritmo sem perceber, ele faz um ritmo quaternário e ele coincide as tônicas das palavras que ele tá falando com a cabeça do tempo e ele usa oxítona, paroxítona e proparoxítona sem tá pensando nisso então, qual que foi o insight que eu tive? Falei, caramba, meu eu sempre falo nas minhas aulas e nas semanas da jornada do MC, que o ritmo não foi a música que inventou o ritmo. Não foi o esporte que inventou o ritmo. A natureza inventou o ritmo. Primavera, verão, outono, inverno. Né? Dia, mês, semana, ano. O ritmo tá na natureza. Né? Noite e dia. tá na natureza. E por que às vezes a gente faz rap... E a gente sabe o que é oxítona, sabe o que é paroxítona, sabe o que é proparoxítona, sabe o que é sílaba tônica, sabe o que é cabeça do tempo, sabe o que é tempo caternário, sem saber que sabe, porque é natural, né? É natural. E eu trouxe esse vídeo para mostrar o seguinte, tá com dificuldade de fazer flow? tá com dificuldade de entrar no ritmo? esse cara é um atleta não faz rap, é da medicina é da... especificamente da... como é que chama mesmo? da... ai droga, esqueci, mas enfim daqui a pouco quando eu estiver pensando vem sozinho na minha, na minha cabeça, mas é um cara do esporte, da medicina que provavelmente eu não sei se ele escuta rap né não sei se ele escuta rap não sei se ele já fez rap para ele entrar no tão na cabeça do tempo em cima de todas as tônicas do que ele está falando de uma maneira quaternária como o rapper deve fazer então esse vídeo é para estimular vocês a entender que uh, o ritmo não é tão difícil o flow não é tão difícil é uma coisa que pode ser natural se você trabalha com ritmo em outras áreas da sua vida é para isso ser mais fácil você. Então eu vou soltar então, o são vídeo só você que você viu dos Do seus sete anos, aos seus se 17 lembra? anos. Seu cérebro, ele tá naquele ritmo: português, inglês, geografia, matemática, português, inglês, geografia, matemática, história, química, biologia. Você viu? Ó, ele fez português, inglês, geografia, matemática português, inglês, geografia, matemática. Olha só. Mano, só, só, só só assim, ó. Só para ficar bem claro, assim, a, a mensagem do dia aqui, ó. Deixa eu só abrir o, o, o Word aqui, ó. Esse aqui é da, da aula da semana, esse exercício da semana aí sobre, sobre similaridade, comparação e metáfora. Né? Fiquem ligados aí a semana da jornada da MC Que tá chegando é a, chance, é a sua oportunidade de entrar no grupo de estudos é, Regular E fica bom nisso aqui ó. Ele fala Português Inglês Geografia matemática. E ele fala português no guês, que é o que? É, é a última é a última tônica uh, da palavra. Então ela é oxítona. Português e inglês. Inglês, mesma coisa. Ó, tem, o acento é na última logo se a última se a tônica é a última oxítona geografia penúltima geografia a penúltima então é paroxítona né se é penúltima paroxítona é e matemática se é última, penúltima, antepenúltima, é o quê? Proporoxítena. Aí ele faz português, inglês, geografia, matemática. E ele repete. Depois ele até inventa outros, né? Mas então, ó, olha a relação entre sílaba tônica, ritmo, cabeça do tempo tudo dentro do compasso então isso aqui é uma oxitana você vê que até quem não sabe que sabe fazer rap sabe fazer rap é só agora você juntar o que você já sabe da sua natureza do seu esporte da sua escola o que você já sabe de rap e começar a fazer rap Estudar isso implementar, implementar né? Eu estudei isso um certo tempo da minha vida Para eu perceber isso E eu percebendo isso, eu consigo fazer pessoas que não percebem isso Perceber isso com facilidade Paroxítona Paroxítona E proparoxítona Então, né, oxítona quando é a última? Última é a forte. Paroxítona. Quando é a penúltima? proparoxítona, Quando é a antepenúltima. E se for antes disso? Nunca é antes. É sempre na é, última, é, penúltima ou antepenúltima. Nunca antes disso. Né? É isso que manda no final. Né? depois, vou até voltar aqui um pouquinho o vídeo dele, que depois ele fala outras disciplinas também Você aí viu, eu quero, aí seus ver, aos seus 17 anos seu cérebro, ele está naquele ritmo português, inglês, geografia matemática, português, inglês geografia, matemática, história química, biologia ele fez história Química, biologia, história, química, biologia. Tudo no tempo, né? Então, ó. Histó. História. É o quê, pessoal? História. Química. Química. É o quê, pessoal? Biologia. Ah, biologia. Ah. Vamos lá, História. História, vocês acham que enca enca encaixa mais no caso de português e inglês que é oxítana? Ou história encaixa mais na geografia que é para a Ou história encaixa mais na matemática que é para para O que vocês acham? Química, química, química encaixa mais no português que é oxítana? E inglês encaixa mais na geografia? Que é paroxítona? Ou encaixa mais na matemática? Que é proparoxítona? Biologia. Biologia. Biologia. Encaixa mais no português e inglês que é oxítona? Ou no caso de geografia? Que é paroxítona? Ou no caso de matemática? Que é proparoxítona? O que, que vocês acham? Vou até tocar mais uma vez aqui. Enquanto vocês tentam responder aí mentalmente. Ou no chat, se tiver chat. Ou no, no comentário. Oh. Fazer o seguinte, depois que esse vídeo vai ter sido transmitido, estreado, então tá tendo chat, vocês devem estar colocando aí no chat o que vocês acham, certo? Após isso, ele vai ter só comentários. Pausa o vídeo agora e tenta responder a minha pergunta. E responde, responde no comentário o que você achar. Depois você solta o vídeo, deixa ele rodar e você confere. Então, ó, a pergunta é, história é o quê? Oxitona, paroxitana ou Química é o quê? Oxitana paroxitana ou proparoxitana? Biologia é o quê? Oxitana paroxitana ou proparoxitana? É... Então faz o seguinte: é, dá pausa no vídeo e responde. Pensa um pouquinho e responde. Eu quero que você responda, que você confirme a resposta. Depois você solta o vídeo e vê a resposta. Ah, mas e se eu errar? Você não é o único no mundo que vai errar. E você não vai acertar sem errar muito antes Então parar com esse eguinho Essa vergonhinha Ai, não quero ver, não quero pessoal que o pessoal me veja errando Mano, ninguém tá nem aí para você As pessoas estão tentando não errar também Tentando acertar e morrendo de vergonha dos seus erros E a gente só acerta errando muito né? é... Então, essa é para você começar a acostumar com o erro Para de ficar valorizando o erro Errou não tem problema Segue o baile, não importa, o que importa é que você está indo para um lugar, sabe para onde é, é tudo o que importa. Não importa o que os outros acham sobre isso, porque a vergonha é uma das coisas que está matando você no rap. Se você não assistiu o vídeo que está aqui, como não tem vergonha de rimar, tem um do Zen também sobre vergonha de rimar, tem uma da Line MC também sobre vergonha de rimar, assiste essa jossa e para de perder para você mesmo. Para de deixar de se expor por, pelo que você acha, que os outros acham de você. Olha quantas barreiras a sua mente cria. Para com essa bobagem. Vamos para cima. Então, você já deve ter respondido aí no chat e confirmado aí com a cara e com a coragem que eu sei que você tem, ou no chat. E agora eu vou revelar para vocês. Vamos tocar mais uma vez aí, caso você queira tentar responder uma segunda vez. E depois, se você ver que você errou, me digite, coloca no chat também. O que, que você confundiu que errou? Ou por que, tá que você acha que está certo o que você colocou? Ou o que você achava disso na, quando você viu na escola? O que você percebeu que você não percebia? Coloca tudo isso para eu saber como te ensinar isso melhor. E, e para várias pessoas. Tá? Vamos lá? E outra. Isso ajuda a gente bater a bater nossa meta de 20 comentários. Essa é a meta. Desculpa. 22. Para fazer um próximo o próximo vídeo nesse estilo. Eu estudei o SPB, educação moral e cívica, religião. Então são coisas que você viu dos seus 7 aos seus 17 anos. Seu cérebro, ele tá naquele ritmo. Português, inglês, geografia, matemática. Português, inglês, geografia, matemática. História, química, biologia. Tem ritmo. Um belo dia. E até quando ele falou tem ritmo, ele falou no ritmo, ó. Português e inglês, geografia, matemática. Português e inglês, geografia, matemática, física, química. Percebeu? Tem ritmo. Tem ritmo. Ritmo. Tem ritmo. Mano, você vê como a gente tem ritmo. E não sabemos, às vezes, que temos. História Também tá bem fácil, né? Que o acento tá denunciando aqui. História é o que? Mesma coisa que geografia, a ah, penúltima. Então, paroxítona. É essa parte que vai bater na cabeça do tempo quando você estiver fazendo rap. É essa sílaba. que bate na cabeça do tempo, quando você está rimando. Química. Química. O acento denuncia também, né? assenta aqui já, já denuncia, não precisa nem falar mais nada, né? Qual é... Qual é a... Qual é a sílaba que vai bater na cabeça do tempo? A antepenúltima. paroxítona Agora sem acento, hein? Biologia, biologia, biologia. Biologia. Não é biologia. Não é bio, biologia, é biologia. Penúltima sílaba. Logo sem é a penúltima sílaba. Paroxítona. Os, muitos rappers já sabem disso sem saber que sabem disso mas se eles souberem que sabem disso vão ter mais controle sobre isso na hora de fazer seu rap na hora de fazer seu flow né? que, é esse, que é esse bater de sílabas tônicas na cabeça do tempo ou no contratempo com certas tonalidades que a pessoa usa na voz com intervalos ou aproximações foi o caso do speed flow que vai dar o swing que você precisa para fazer um rap. E é por isso que você, eu tenho certeza que você já viu várias entrevistas de rappers que você achou que quando o cara começou a responder uma pergunta, você falou, caramba, eu achei que ele ia rimar. Por quê? Porque vira um hábito, o rapper ele já começa a falar no ritmo, mesmo sem batida. Então, é, não fique independente da batida. Tem gente que fala que não consegue fazer um, um rap com ritmo, sem batida. Como não, cara? O ritmo é da natureza você já não tá você só não tá vendo né quando ele o médico fez aqui assim ó você não tá vendo o ritmo mas ó o ritmo é mental o ritmo é mental o ritmo é mental ritmo o ritmo é mental mental oxítona. mental mental ritmo ritmo o ritmo é mental o ritmo é mental então o ritmo ele já tá aí. Você só acompanha o que tá no ritmo, que já tá aí. Seja um estalar de dedo, seja um beat dentro do estalar de dedo. <tos> só estralar, silêncio Português, inglês, geografia, matemática, história, química, biologia. História, química, biologia. Então, você substitui por diversos tipos de partida, por diversos tipos de gênero musical, por diversas palavras de diversas línguas. O ritmo é universal. Né? Claro, eu fiz uma transição entre ritmos quaternários, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai até o 4 e volta né? Que é o caso do rap, que é o caso do reggae Que é o caso do rock, que é o caso do funk Que é o caso do exemplo Do médico que ele faz 1, 2, 3, 4 e volta né? Português, inglês, geografia, matemática Português, inglês, geografia, matemática Mas poderia ser valsa né? Valsa é 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pode ser 5, pode ser quantos forem Mas vamos pensar no 4, que é um número par Que é a média das músicas de rádio No mundo hoje Que é a grande máxima média Do rap hoje Sei lá, 99,99% ,99 dos raps São quaternários Os que não são A gente nem ouve Eu não lembro de ter ouvido algum rap oficial Não quaternário Que não fosse um beat Para mostrar que poderia não ser quaternário Enfim já me prolonguei demais é, se inscreve no canal o que mais? 22 comentários para ter o próximo e aí, você gostou? você aprendeu mais? você tirou certas coisas da sua cabeça ali que tava é, te travando, você achando que isso aqui era uma coisa, nossa, de outro mundo sendo que é uma coisa da natureza sendo que é uma coisa antes da Antes do ser humano já existia nature... ah, o ritmo na natureza.